Saudações, queridos e queridas. Eu sou o Vinicius Renet professor de Nadi Yoga. E eu te pergunto, você anda com muita tensão e engolindo muito sapo? Pois bem, na prática de yoga dessa semana, nós vamos praticar o Sopurrá, que é uma técnica respiratória poderosa, que ajuda a gente a aliviar as tensões, a desinibir-se e também a livrar-se daqueles sapos que nós engolimos eventualmente. No nosso site nadi.com.br você vai encontrar mais benefícios e aplicações dessa técnica do Sopruhá. Além disso, na prática dessa semana vamos treinar técnicas para beneficiar a saúde dos olhos e lidar com a vista cansada. Vamos também fortalecer a atitude interior de aprimorar-se constantemente. Vamos também revitalizar o sistema respiratório e também magnetizar e atrair suas intenções. Entre muitas outras técnicas e aplicações biológicas, emocionais, mentais e energéticas, sempre trabalhando para nos desenvolver de uma maneira integral. O Yoga é um método milenar que proporciona saúde física e mental, equilíbrio emocional e desenvolvimento pessoal. Praticar yoga nos torna mais abertos para ver a vida de uma maneira mais ampla e consciente. É isso aí. Espero por você. Um grande abraço.